Hum. Bom dia, Brasileiros, Lazareitos. Vamos começar o dia. Madame Forlain. Bom dia, estranhas! Tutupão! Quanto tempo, hein, gente? Viu? Vamos retomar as atividades deste canal, que estou com saudade. Dei um tempo para retomar a vida, mas já tô de volta. E hoje, para retomar, a gente vai começar com um vlogzinho de boinha, de desempregado quarentena, entendeu? Minha casa tá revirada na paçoca. <risos> eu preciso arrumar as coisas. Talvez eu pinte o cabelo, talvez eu pinte a barba. Enfim. Vamos aí começar essa diária aí. Vamos comigo? Let's go! <música> filho, tá chovendo horrores hoje, E tá chovendo bem, cara, tá. hein, é safado, eita é safado, hein, cachorinho safadinho, ai, que cachorro mais safado, Daí eu sento em minha escrivaninha aqui, tomo meu café da manhã, olhando meus e-mails, emitindo as notas fiscais que eu tenho que emitir, comentando comentário homofóbico de evangélico no Facebook, essas coisas que todo mundo faz, né? Lavei a louça, tomei café da manhã, e agora eu vou tomar uma roupa para lavar. E antes tem que dar uma limpada aqui na máquina, né? Porque eu, limpei, eu lavei roupa do perigo ontem. Tá cheio de, de pelo aqui. Gente, conta tranqueira que sai. Ai. Toda vez que eu lavo a toalha dele, as coisas dele, sai esse tanto de tranqueira. Você viu quanta tranqueira sai? É tudo sua. É sua. É sua tranqueira. Safado. <tosse> Lavando a própria máquina de lavar. Depois vamos bater uma roupinha. Vamos entrar. essa semana que eu tô desempregado, eu fiz uma cortina lá pro quarto de hóspedes/barracervo. E aí falta colocar as duas os dois laços do lado, né, para segurar a cortina. Ó, eu já fiz o laço. Agora tem que prender na parede para segurar a cortina aberta. A cortininha, que fofura. E aí agora tem que fazer esse esquema aqui, ó, pra ficar assim, né? Pra ficar presinha. Aí tem que colocar um parafusinho aqui e o um laço pra segurar isso aqui. É. Vou fazer o outro lado Já volto Aqui ficou Esse outro lado aqui tá meio paçocado Porque tem muita coisa Mas ó, resolveu Problema resolvido Bora pro próximo Aí gente, vamos aproveitar que a chuva parou Vim dar uma volta com o periguinho Pra ele fazer o xixizinho dele já, já a gente volta pra casa. 15 minutinhos. Já fizemos um rolezinho do Periguinho. Aí agora almocei, tem uma loucinha ali pra lavar, mas vamos lavar mais tarde. E deu uma animadinha pra pentear uma peruquinha. Essa semana que passou, eu montei um cabelinho pra minha sobrinha drag, a Vitor Johan. Segue ela lá, gente. E o Johan, no Instagram. E a peruca dela ficou linda. Aí eu fiquei, uma, fiquei animadinho pra fazer uma pra mim também. Olha a dela. Ó, dela ficou super... Ainda tá toda presa, né? Quando for usar, a gente solta. Mas, ó, ficou linda. E agora eu quero fazer um milagre com essa horrorosinha aqui, ó, que eu usei semana passada. Semana passada não, deve fazer uns três meses. E como ela já tá assim, desse jeito, já é meio caminho andado pra ficar incrível. Né, filho? Né, cachorro? feito ela e, que e a própria polícia acaba Como a álbum, estamos por a enquanto? Dois horas depois. A gente parece que voltei do zero, né? Mas não, isso aqui ó é só a preparação da franja. Isso aqui é só a franja, ó. O resto da peruca tá quase toda pronta. Só a franja. Faz essa bagunça toda pra acontecer Vocês vão ver A belezinha que vira depois Mas antes fica Esse caos aqui Dois horas depois Cata essa franja de Hollywood Bom Já tô nessa peruca Desde as três da tarde Já são seis Vamos abrir um vinho Pra hora passar mais rápido E a gente dormir amortecido Saúde! Um brinde a todos os desempregados, quarenteners. Hum. Gente, eu tomo tudo de canudo pra não manchar meu bigode, que tá comprido. Acontece. Dois horas depois... Eu amei! Amei! Tô louca pra usar. E aí, gente, gostaram de passar o dia comigo? Acabou o dia hoje, tô lavando essa loucinha do almoço, aí eu vou começar a fazer uma jantinha, pôr um filminho gostosinho de terror e dar uma cabotadinha. Calma aí. A gente se vê no próximo final de semana, essa semana é meu aniversário. Então eu devo me montar pra falar com a minha mama, falar com meus irmãos, com a galera que gosta de mim. <risos> e aí vou ver se eu filmo pra vocês e subo aí, porque eu vou estar de drag. Então é isso, gente. Como todos os vídeos... Ai, gente, eu essa bucha, credo. Como todos os vídeos, não se esqueça... Se inscreve aí no canal, se é sua primeira vez aqui. Dá o nosso like, um soquinho do like, pra fortalecer aí. Não se esqueça de olhar as redes sociais do canal. Canal As Ursa, sem S no final. Tanto no Facebook, quanto no Instagram. Se quiser lá dar uma coitada, vai lá na minha rede social. Enzo Cunha, tá bom? Se vê no próximo domingo... Beijo, beijo. Tchau.